Oi gente, tudo bem? Eu sou Josiane Amorim, trabalho com empreendedorismo e hoje eu tô aqui porque é um assunto muito especial, um assunto que eu queria vir há algum tempo já falar com vocês, mas tudo tem o seu tempo, né? Vamos falar sobre correr atrás da sua paixão, isso mesmo, a sua paixão, o negócio da sua vida, a decisão da sua vida, e uma delas... São as pessoas que vão, de alguma forma, depreciar o nosso sonho. E a gente não pode deixar, de jeito nenhum, não podemos deixar ninguém intervir nas, na nossa vida e nas nossas escolhas. Você precisa acreditar na sua capacidade de criar, de planejar, de agir e não se importar com o que vem de fora, com o que as pessoas falam. Elas não sabem o que está aí dentro de você, não sabem quais os teus sonhos, quais as suas paixões, quais as suas vontades. Se elas soubessem, elas seriam você e não elas né? As pessoas elas não sabem o que você almeja fazer, aonde você quer chegar, elas sabem apenas aquilo que você decidiu contar, nada mais que isso. Eu sempre falo que empreender não é fácil, você precisa de muito esforço. Precisa de planejamento, de capacitação, de ação e sem isso fica muito difícil conseguir realizar algo. É um trabalho de formiguinha, viu? uma estrada que você precisa trilhar com calma e sabedoria. E não é dando atenção para pessoas que não enxergam o mesmo que você enxerga que você vai conseguir. A melhor forma de você correr atrás do teu sonho é parar de falar dele para os outros, porque os outros, na sua grande maioria, não têm a mesma coragem que você, não querem pagar o mesmo preço que você e por conta disso vão sempre dizer que não é possível, que você não vai conseguir, que isso é para quem tem dinheiro ou para quem tem pai rico ou para quem fez faculdade. Infelizmente as desculpas vindas dos outros são enormes e infinitas, tá? Esqueça isso tudo, empreender é pra você sim, sair dessa vida infeliz é pra você sim, ter uma vida melhor, ser mais feliz é sim pra você e não deixe ninguém falar o contrário. Essas pessoas, elas não vivem dentro de você para saber o que é melhor ou não. É você. É você que decide. Eu, hein? Eu tenho uma coisa para falar para você hoje. E guarde bem isso, viu? Porque vale ouro. A vida é feita de escolhas. E se você tem esse sonho de empreender, a única escolha que você tem que fazer é essa correr atrás da sua paixão vai lá menina coragem coragem sentada aí pensando na morte da bezerra não dá né não vai chegar a lugar nenhum assim você não vai conseguir resolver nada protelando as suas ações não vai acontecer nada na tua vida se você continuar enfiada em um trabalho que te deixa infeliz você não vai resolver a sua vida. Há cinco anos atrás eu tive um sonho. Eu sonhava em ajudar pessoas a empreender. A vender os seus produtos com um pouco mais de facilidade. Com um pouco mais de assertividade, de consistência, de constância. Eu sabia que eu teria um grande desafio pela frente. Porque sonhar não resolvia nada, né? Apenas sonhar não ia me tirar daquela mesa de escritório que eu tava aonde eu trabalhava para outra pessoa para outras pessoas né para uma empresa sim gente eu também trabalhava fora para os outros carteira registrada salário mensal e tudo isso aí ó que muita gente não consegue abrir mão mas por outro lado vive reclamando a diferença é que eu sonhei alto e eu agi, não fiquei sentada esperando a vida passar. Hoje a vida passa, mas passa fazendo algo que eu amo, que é ajudar pessoas a empreenderem. Eu planejei bem o que eu queria fazer e comecei pequenininha. Fiz um grupo no Facebook. Gente, eu ficava noite e dia chamando pessoas, convidando empreendedores para fazer parte do meu grupo e ele cresceu viu e as pessoas ficavam ali divulgando seus trabalhos vendendo produtos e também serviços e ficam até hoje viu mas agora com mais de 40 mil pessoas eu comecei a perceber que aquilo não era o suficiente precisa estar ali precisa estar ali mas também precisava estar em outros lugares precisava diversificar Sabe aquela velha história da cesta dos ovos, com todos os ovos na mesma cesta? Mais ou menos isso aí, tá? Foi aí que eu tive a ideia de começar a montar feiras e palestras. Assim, esses empreendedores, né, essas mulheres empreendedoras, elas podiam alugar um stand a custo bem acessível e vender os seus produtos. Já com as palestras seguiam na mesma essência, eu convidava os, os empreendedores palestrantes e vendia os ingressos, assim gente, eles podiam divulgar os seus trabalhos e ganhar um dinheiro né, com o seu conhecimento. E foi em uma dessas feiras que eu percebi uma coisa, sim gente, é no caminhar da carruagem que a gente percebe as falhas e vai ajustando né, para que tudo comece a entrar nos trilhos. Então, eu percebi que muitos empreendedores não tinham conhecimento empresarial. Eles apenas fabricavam produtos, vendiam, mas vendiam pouco, justamente porque faltava bastante coisa. Uma delas era a comunicação nas redes sociais. A grande maioria não tinha fanpage, vendiam tudo misturado com os seus perfis particulares. Uma grande bagunça mas era o que elas sabiam fazer né e a ignorância ela é perdoável porque a ignorância é falta de conhecimento por isso eu tô aqui para trazer conhecimento para ajudar um pouquinho com isso um dia era postagem de bolo e no outro foto com o filho vocês acham que isso funcionaria não né gente claro que não porque a cabeça do consumidor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 Mas apenas em uma circunstância, se você for uma celebridade. Agora, você divulgar os bastidores da construção do seu produto é outra coisa. Aí vale, porque é isso que o consumidor quer ver. Ele quer ver como você faz qual é o carinho, a qualidade que você coloca no, no fazer ali do seu produto. Além disso, as pessoas não tinham cartão digital, logomarca, Instagram, loja virtual, WhatsApp comercial, ou seja, praticamente tudo que um empreendedor precisa ter para divulgar o seu produto no mercado. Foi aí que surgiu a necessidade do meu canal do YouTube. Isso foi há mais ou menos três anos, mas eu lembro como se fosse hoje, viu? O meu primeiro vídeo. Horrível! Luz estourada, fundo escuro, eu gaguejando assim muito, mas eu gaguejava demais, mas eu tava decidida. Prestou atenção no que eu acabei de falar? Hã? Eu tava decidida a ajudar esses empreendedores a se capacitarem. Esse era o meu sonho, a minha paixão. E pouco tempo depois, o canal começou a crescer e a crescer, sabe? E quando eu vi, tava com mais de 50 mil inscritos, olha só que maravilha, né? Só que não foi da noite pro dia não, tá? Hoje, tá diferente. Muito mais profissional do que há três anos, né? Quando eu comecei, onde eu mal sabia como funcionava. Toda essa coisa aqui do YouTube, né? Para mim, isso aqui tudo era mato. E eu carpi, viu? Carpi tudinho aqui. Carpi aqui, carpi ali. Deixei o terreno aos poucos. Do jeito que eu queria. E do jeito que tinha que ser. Um terreno propício para construção. E foi o que aconteceu. Comecei a construir um nome ali. Um projeto, uma linguagem, né? uma narrativa. No começo, foi no susto, mas depois ele foi pensado, porque eu fui ajustando tudo que precisava ser melhorado, tirando o que não fazia sentido para quem me assistia e colocando o que as pessoas pediam. Aí você me pergunta, Josi, por que, que você contou essa história? Exatamente pelo início da nossa conversa, porque quando a gente decide empreender... A gente precisa correr atrás da nossa paixão. Muitos vão falar que é loucura, que ninguém vai te dar atenção. E vocês acham que eu não ouvi muito isso? Você é doida? Ninguém quer saber de se capacitar não, sua louca. Ninguém quer saber sobre empreendedorismo. Ninguém vai te dar atenção. Empreendedorismo é para quem não tem o que fazer. Eu cheguei, vocês acreditam? Acreditam que eu cheguei a ouvir até isso? E não foi de gente estranha não, viu? Só pra vocês saberem. Você é louca, Josi? As pessoas querem emprego fixo, querem estabilidade, querem um salário no final do mês, <risos> querem tirar férias uma vez por ano e pronto. Que independência financeira e ir pra Disney duas vezes por ano o quê? isso é coisa de gente rica o resto precisa trabalhar duro agora vem cá vem cá que eu quero falar sério com você sabe o que é isso tudo gente crença limitante crença de gente que escutou a vida inteira dos pais e avós que dinheiro é sujo que rico não vai para o céu que deus gosta mesmo é dos pobres pelo amor de deus gente isso é mentira não deixe mais isso fazer parte da sua vida. Não estrague os teus sonhos. Não estrague os teus sonhos com isso que colocaram aí na sua cabeça. Corra atrás da sua paixão. Se o teu sonho é ser confeiteiro, mas você é médico e é infeliz, tenha coragem e vá ser confeiteiro. Para mim seria honroso comprar um bolo de você. Doutor Confeiteiro, você é uma alta executiva de uma multinacional, mas o teu sonho é ser coach? Só que você morre de medo do que os outros vão falar de você? Onde já se viu uma quase vice-presidente daquela multinacional famosa, querendo dar conselhozinho amoroso, querendo dar conselhozinho para para alguém mudar de vida, se conhecer melhor, se autoconhecer. Não, essa autoexecutiva executiva não pode fazer isso. Ela está abrindo mão de um cargo para ser uma Maria Ninguém e ainda acha que tem cacife para melhorar a vida de alguém. É isso, gente, que a sociedade faz com você, faz com a Maria, com a Joana, Faz com o doutor Antônio, com o Pedro. Até quando você vai deixar isso acontecer na sua vida? Até quando você vai deixar alguém, ou muitos alguém, ditar regra na sua vida? Até quando você vai deixar alguém escrever a sua história? Isso aconteceu comigo. Quiseram me calar. Quiseram me parar. Quiseram que eu não saísse do conforto do meu emprego que eu não detestava mas também não amava mas eu não acreditava nisso não acreditava no que as pessoas falavam que ninguém ia me ouvir ainda bem né gente ainda bem que eu não acreditei porque se eu somar toda a minha rede dá mais de 100 mil pessoas em mil empreendedores ou pessoas com intenção de empreender se não, não estariam ali, né? Não é mesmo? E eu não falo desses números para me gabar não. Eu não sou melhor que ninguém e também não sou pior do que ninguém. Mas sou esforçada, eu sou sonhadora. Eu sonhei, eu tive uma paixão lá atrás e eu decidi correr muito para realizar, para fazer a diferença. E graças a Deus, né, que eu não desisti de correr atrás da minha paixão, não é mesmo? Hoje eu me orgulho muito de poder ajudar essas pessoas, poder apoiar, falar sobre a minha experiência, sobre as minhas lutas, sobre as minhas vitórias. Eu me sinto uma vitoriosa, uma sobrevivente, eu acordo todo santo dia e sempre que posso eu agradeço por acordar, por ter saúde, por ter sonhos. E a minha maior alegria é poder sentar com essas pessoas e falar, você não tá sozinha, eu tô aqui, eu vou te ajudar, você não tá sozinho, eu vou te apoiar no que for possível dentro das minhas possibilidades. E hoje, nesse dia que a gente tá aqui tendo essa conversa, o que eu mais quero é que você não perca a chance nem a alegria de correr atrás da sua paixão, seja ela qual for, seja qual for o negócio que você quer montar, eu desejo que essa nossa conversa te ajude a tomar a decisão da sua vida. Que alguma coisa que eu falei aqui tenha o poder de te ajudar. Você merece ser feliz, você merece ter o um negócio da sua vida, ter a vida que você sempre sonhou. Você merece dar uma vida maravilhosa para os teus filhos. Gente, espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído hoje para você sair daqui com um pensamento fixo em correr atrás da sua paixão. A única intenção minha aqui com essa conversa é despertar em você algo que já está aí, que até pode estar tá guardado, mas está aí esperando um sinal. E antes de ir, eu quero, eu quero muito te dar parabéns por você estar aqui. Isso só prova que você quer sim mudar, que você quer sim melhorar. Que você quer sim ter a vida dos teus sonhos. Parabéns. E mãos à massa, viu? Que o carro tá andando e você não pode ficar pra trás. Não deixe de me seguir nas redes sociais, no YouTube, Instagram e Facebook. Tá tudo como Josiane Amorim Oficial, pra facilitar a tua vida aí, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima conversa. Tchau. Tchau.